do canal, bom dia, bom dia Cícero bom dia, o sol está tindo já é. nós estamos saindo aqui de casa agora, vamos ali embaixo numa moita de bambu, pegar um bambu para erguer o varal e Cícero está ali com as ferramentas a gente ah, não achou eu, tô, eu tentei achar é. minha serrinha eu não consegui serrinha tá não, tão... serrote, serrinha é, tá aí ser... é, Uf, tentei achar meu serrote próprio para cortar galho mas eu guardei tão bem guardado, não tô achando. Mas vamos lá, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. É. Estou aqui de bota de borracha, de chapéu. Eu ia pegar até o chapéu, esqueci. Ah, tá esqueci. Eu, tá eu peguei mas esqueci de trazer. Ah, mas queimar a carequinha mais um pouquinho, né? Não dá nada eu não, né? A cai. garrafa jogada aqui, tirada do caminho, para ninguém cair. Olha como é que tá o mato aqui, ó, na beira da escola. Chuva, né? Devido à chuva, mas já estão o pessoal já está cortando. Que tem um senhor carpina ali, ó. Mas é aqui na igreja, construção da igreja católica Nossa senhora do Carmo. E ele já está carpina ali, ó, a calçada. Agora falta a escola providenciar aqui, ó, ou a prefeitura para limpar aqui. Ficou animado, hein? Eu café, Bom dia! Guar café. café desse jeito mesmo! Tá passando rápido! Né? É, essa, essa aqui trabalhou mais com é. café do que eu, Eu não trabalhei com café não, ela trabalhou! Tá filmando eu com filmou, né Madonha? Né? o, o eu ficar importante. O senhor tira tudo aí, aí Deus manda a chuva e ele nasce outra vez. É por isso que eu tô me voando aqui, que eu sei que vai pegar. Mas rapaz, mas mudou a cara disso aí que o senhor começou a mexer aí. Mudou tudo? Tô... Ah, ficou melhor, né? Ficou? Ficou muito melhor. Eu fiz umas fotos aéreas aqui. Tem foto aí de dentro que eu tenho do alto. Tem foto de lá, tem foto aqui, tem foto de lá. E... Foi juntando, manda foto. Mas o senhor quer dizer que dá é da limpeza? Ah, ficou melhor. Não, da limpeza eu fotografia ainda. A limpeza aqui era a bagunça, né? Era, rapaz. O problema é que tá aqui, esse pessoal aí em cima. É, esse, lixo, é. Aqui, esse daí não tem, gente. Já foi discutido isso aí. Não tem. Não, vai <risos> tá tá aí, <risos> é, Olha uma florzinha. Vou mostrar para vocês a florzinha aqui. Olha que linda. E assim nós vamos descendo. Agora o Cícero parou ele para conversar com o senhor. Sabe que ele é bom de prosa, né? Eu sou mais de escutar. Ele é, mais, é, ele é melhor para falar. E eu ouvir. Eu vou descendo e ele me encontra lá embaixo. Como diz o mineiro. Como dizia eu mesmo, né? Vou rompendo. Não é longe daqui Mas é uma descidinha boa Até que para descer não é difícil Mas para subir Vou contar, viu? Quase que tem que subir de ré Corre, hominho! Chama ele de hominho ele fica bravo Mas ele é hominho, né? Pequeno, grande homem florzinha na calçada olha que lindo essa, essa flor você sabe né é cheia de abelha viu Cícero é essa flor ah, aqui dá, vários tipos de abelha dá para fazer uma salada com ela é excelente ela é um Sim. medicamento fantástico eu esqueci Sim. o nome dela agora eu não lembro eu já fiz um, um Lembra que eu tentei arrancar uma muda aí? é, é dura É dura pra arrancar, menino do céu Parece naquele cipó que a gente apanhava da mãe Quando era criança Duro de quebrar mas Acho que a mão da gente até ela é, é uma planta Punk, punk né? punk. Alimento punk. punk Olha o pezinho de acerola Ai, ah, é Nem, bastante, nem é. vou pegar, né? É Acha que eu não vou pegar uma acerola? Mas nem vou Acerolona aqui, ó. Azeda. Azeda? Uhum. Talvez por isso tenha bastante no pé. Vou pra fazer suco. Não sei se ela é azeda. Bom dia. Não sei se ela é azeda ou eu que sou doce, né? Tem esse lado aí também Gente, mas amanheceu Só hoje aqui que eu vou Apinho. falar a verdade O mato lá embaixo Tá fechado também Nossa, será que nós não consegui entrar? A cidade de Bota É bom, eu não Rapaz. plástico. Bem essa que é a Maria Sem Vergonha Ué, eu não sei eu Essa ou essa, é... essa você fala? Não, essa daqui eu acho que é essa aí? Chamada Maria Sem Vergonha é uma flor uhum. linda essa flor aqui. Isso aí. Ela está fechadinha agora porque o sol não bateu nela, mas quando o sol chegar para cá ela vai se abrir. Ela está começando a abrir ali já. Ó. É. Bem, você percebeu que tem muita umidade essa parte de baixo? Uhum. Esse lado, né? Que pega menos sol. Pega menos sol e a umidade é muito forte, né? A umidade é muito alta, né? Nossa, tá crescendo demais, gente. Está crescendo muito. Tá. Aquele bairro ali que Madalena está mostrando não existia até há pouco tempo. Está muito, tá crescendo muito. E por isso que a gente deseja. Um dos motivos, né, Ben? Sair daqui e embora pra um lugar menor por conta disso. É muita é gente. Tem mais de três Está crescendo mil muito, vai ficando muito violento, né? É, infelizmente. E criminalidade vai crescendo demais e a gente vai ficando num beco sem saída vai ficando sem, sem liberdade aí a matinha embaixo tá bonita né? o verde dela tá muito bonito chovendo direto É e ali, pegar que, tá ali que nós vamos entrar é vamos ver lá. olha nessa moita lá, ou na outra moita lá na frente vamos nessa moita aqui mesmo mas tem outra moitinha lá na frente não tem Eu não lembro Cícero Será que é é? Vamos cá. Tem duas, duas moitas, né? Mano, é olha é o pedacerola, gente do céu Tá carregado, ninguém vai lá porque é mato, né? Quem que se atreve a ir lá? Não é perigoso, não? Cobra, olha gente, muita roupa jogada. O povo joga muita roupa, viu? Cidade grande, cidade olha grande a situação aí. do ponto ó, de ônibus. Olha pessoal, cidade grande, ó. roupa, roupa que poderia ser ó. doada. Aqui ó. É, roupa marca, uma camiseta, pelo que eu tô vendo, não tem de marca, nem, nem furo. De, de marca boa, aqui ó. Tá vendo? Ó. Olha que judiação, quantas pessoas que não daria tudo para ter uma roupa dessa. Então. ideia Ao invés de oferecer para alguém, falar: ó, nós estamos doando roupa, mas não. Mão jogando fora. Vamos entrar aqui, velho? Vamos. Bom, espero que não tenha nenhuma peçonha aí, né? E mais roupa ali, ó. Minha roupa, ó, pessoal, quer... é... lençol. admirado. Olha aí. olha aí. É, tem umas roupas que não dá para usar mesmo, né? Ó. Mas, não, mas podia mão, pôr no lixo, né? uma pessoa que sabe... Tem amor para recuperar as coisas? Como tem então, mas podia pôr no lixo, não, podia, não devia jogar aqui é, assim, né? Jogar porque aqui, né? A natureza não mais vai camiseta. demorar para consumir isso aí. Mais camiseta, ó. É. Fazer o que, né? Ser humano. É, agora eu quero ver se eu vou conseguir... Ser humano. Você é... tem um ali, ó. Aquele mais fino ali, ó. Eu acho que é o mais indicado, porque esses grossão aqui... É. Um caído também, Cícero. Cícero, Oi. tem um que tá caído aqui já. Cuidado, hein? Se ele cair pro seu lado aí. É madeira leve, mas machuca. E tá até perigoso, gente, de andar porque o mato tá muito grande. Bom, acho que pro meu lado ele não vai cair não, né? Que tem um bambu ali. Cuidado, hominho. Só que ele não tora. Ele é novo, né? Ele é novo. O problema dele é que ele é novo. Quando ele é novo assim, Madalena, tem um problema. Às vezes ele.. E o Adalena não me cortando nem época cerca também, né? Cuidado. Ah, mas a... se, se ele carunchar um Até ele carunchar um demora. Já usei bastante. Aí que eu tamanho, venho, venho aqui e pego outro. Que tamanho? Vai oh, oh. tá bom até aqui assim, mais ou menos. Né? Então, é, vou ter que cortar por aqui. Corta ó, aí. Tá. Chega lá o verde. Talvez nem, nem precise de tudo isso. Mas eu vou levar ele assim. Porque eu preciso de um pedacinho pequeno. Lá em cima daquela caixinha o gás sabe Oi? leva ele desse tamanho porque daí eu corto o excesso e ponho em cima da caixinha do gás ah. há dias que a gente tá querendo vir aqui pegar esse bambu e a gente fica jogando pra frente jogando pra frente aí hoje amanhã é um dia bom e nós resolvemos vir Aqui é muito gostoso, gente Um ar tão tão bom Apesar de que passa carro aqui Mas aqui dentro é Tão gostoso, tão fresquinho Muito bom de respirar Olha Parece até, se não fosse o barulho dos carros A gente fecharia os olhos e imaginaria Assim numa Uma mata Porque olhando assim, parece que é uma mata densa, né? Bem, bem fechada, mas é uma matinha ciliar, acho que é ciliar que fala. Olha. É lá a cidade, lá em cima a cidade, e ali o pezinho de acerola. Sabe gente, que eu pensei em trazer uma sacolinha, olhei isso aqui, e vou levar, depois pensei, não vou levar. O que, que eu vou trazer com essa sacolinha, né? No fim não trouxe Mas eu ia estar trazido para pegar umas acerolas Que coisa Tá carregadinho Vou ali mostrar para vocês mais de perto Que aqui tá limpo Tô até com a mão doendo De segurar o celular, gente olha só, o pessoal não vem pegar porque está muito fechado Tá perigoso aqui perigoso cobra mas está muito fechadinho digo, muito carregadinho e fechado também aqui parece que é outro pezinho tem, tem vários pés de fruta aqui é que a prefeitura plantou tem um pezinho de amora outro assim e por incrível que pareça, tem umas amorinhas. Tem muita cigarra, muito passarinho. Muito gostoso aqui. Essas áreas assim deviam ser transformadas em parque, né? Para o pessoal passear. Mas não depende da gente, né? A gente só fica na vontade. Olha a graminha. Imagina quando essa graninha tá bem bem paradinha, né? Limpinha. Deram uma limpada aqui, mais um rasquei lá. Isso aqui deve ser muito bom. Vou estar tá lá com o meu pequeno grande homem. Nossa, enrosquei o pé no cipó aqui. Ó, ó. Bobear eu caio aqui. Vou lá de novo. Ver se tá tudo bem. Com certeza vai estar tudo bem. Vamos ver o que ele está aprontando, né? Porque o Cícero é cheio de... Cheio de ideia. Ó, já não está ali, já sumiu. Onde será que foi? Cícero! Bom, respondeu. Fazendo aí, mim é fácil de ir aí? Vou tentar ir lá. Que rosca. Rosca no mato. Se bobear, a gente corta os braços aqui nesse colonião. Olha só. Que gostoso que Tem que perder os braços pra. E aquele ali? Não, está um bambu mais. Que tá caído. É muito grosso, né? É, geralmente o que, o que, que seca é aquele que cai, né? É. Porque o que está plantado não vai estar tá seco. Tem gente que está vindo aqui, ó. Ah, com certeza não temos da chuva, né? Descartar as coisas? Descartar as coisas. É muita roupa jogada. Muita é vida, roupa gente. no lugar. Olha esse. só. Dá até dó. Não deveria. Tem até lugar... blusa de frio, ó, bolsa. Uma, uma acho que é uma jaqueta que tem ali. Olha só. Pra cá, Madalena, que aí mais é. De... Chocou. Esse daí que tá no chão, não tá bom? Mais que a menina tá tudo. Alguém veio aqui, ó. Olha bem. Alguém veio aqui, ó. Colocou uma isca para pegar a abelha, mas não deu certo. Ah, molhou, né? Tá certo aqui. Ó, não deu certo. Aí a gente tá limpando aqui. Esse do chão, será que tá estragado? De onde? Esse daí no chão tá estragado. Tá. Desse. Será? Aparentemente não, né? Mas é, é muito curto, né? E esse outro aqui que tá pendurado? E esse outro aqui que tá pendurado? Onde? Aí, aqui na frente. Ele nem tocou o chão. Acho que dá pra aproveitar. Pode sair daqui, não Bem lasca em mim. É mais difícil de cortar agora, né? É, mais. <risos> Enroscado lá, você tem dá que cortar, aqui, ó. tá? Tá, ó. dá para levar, dá. Ah, mas o bambu ele é oco mesmo, tá, não tá podre Aqui ó, o som ó. alguém já viu aqui ó. Eu vou tirar ele, aproveitar. ah, mas acho que dá para aproveitar um bom tempo. É da coceira no meio do mato, gente. São pichin que mato que ranha, gente. Tem que vir com camisa. Olha só aquele bambu ali. Ele fez uma curva. Interessante. Ele quebrou a ponta lá e... Fez uma curva, parece um... Escorpião. Sei lá, foi o que eu imaginei. Uma lacraia. Alguma coisa assim. Olha lá pra fora, lá o limpo hein? Uhum. Você consegue pegar aí ou quer que eu pegue? Não, vambora. Vamos. Vamos voltar. Vamos tomar cuidado onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. Peguei os braços pra não arranhar os braços de capim. Tá o bambu se ele cortou. Gente do céu. Eu se o massa, Como diz, sou muito, eu sou eu muito coceirenta Qualquer coisa me coça. Ah é. Meu filho está sem bode para puxar massa para debocar a parede. Eu vou levar isso aqui aí. Será que eu consigo levar um? É. É. Não é muito grande, mas dá pra... Ah, lá em casa a gente vê que de fato a gente vai ocupar, né? Tá escuro. Deixa eu ficar do outro lado. Dar um dar um gente, então... Eu vou, vou deixar o Cícero limpando ali, ó. E lá em casa a gente mostra pra vocês, né? Como ficou o, os bambus e pra que nós vamos usar. Então, agora o Cícero vai cortar ali. Pra ficar do tamanho que eu quero, né? Que é do tamanho daquele ali, ó. Aquela medida ali. né? Ou não guardar essa ponte aqui? Onde você vai fazer a cavidade? Tem cor aí? parte mais fina é aqui ó Você lá, né? hum, eu acho que é daquele lado lá que você colocou, ele vai virar, porque ele, tá, ele é torto, né? Ele é assim, né? É. A tendência dele é virar sozinho. É. na sua mão Não tem, problema, Não tem problema, tá vendo? Problema. Tá ó. Mas será que passa para outra coisa? Vou ter que cortar aqui então, um pouquinho mais alto. É. Tudo aí, essa parte? Só essa aqui, ó. Ah, tá. Esse gomo, né? É. Ah, sim. lá Pra ver se vai dar a altura que eu quero, que eu falei que pra você. pôr na caixinha do botijão, aí esse, eu vou medir esse lá. Aqui? É, tem que medir lá. Tá. Aí tá, eu vou lá medir. Vai ser essa pra ver mesmo? Olha, já medi lá, eu vou deixar assim mesmo. Esse, que esse. vai alcançar no chão. Só, aquilo lá, você pode ver que o gomo. Não tem problema. Não tem problema não? Quer que é garra aqui? Não, deixa assim, soltadinho. Então é só isso então. Rasgar? Não vai fazer o rasguinho? É, deixa eu, eu ver aqui como é que é Então, esse daqui ficou aqui, ó, erguendo esse varal, e esse daqui acabou ficando aqui mesmo. Eu ia pôr aqui nessa caixinha, em cima da caixinha do botijão, mas não foi necessário porque ele alcançou. E esse daqui, esse aqui, não, que faltou é desse aqui, ó. Ah, esse daí acho que é muito alto, né? Eu vou pôr é, lá no rancho isso alto. aí, porque o de lá é maior. Vai estragar lá no... É. Eu ponho lá. Então, é isso, gente. Nosso vídeo de hoje se resume nisso. Olha quanta roupa lavada. Deixa aí seu like, seus comentários, compartilha, comente e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para vocês.